Ela ficou fechada por 16 anos e reabriu em 2021 com a proposta de preservar o passado e seguir em frente rumo ao futuro. Hoje nós vamos falar da loja parisiense de departamentos Samaritaine. Bora descomplicar? Se você já me segue aqui, ótimo. Me ajuda a crescer esse canal. Compartilhe com os amigos. Fale mesmo no Instagram. No Instagram eu tô lá. MT Laudares, Descomplicando a moda. Underline. Oficial. E no TikTok. TT Laudares. Eu conto com vocês. Gente, a história da Laura Maritene é fabulosa. Vocês não têm ideia. Por trás de tudo tem a perseverança de um casal, Ernest Cognac Ernesto e Marie-Louise Gé. Um casal que saiu do interior e foi para Paris tentar a sorte como tantos outros fizeram no século XIX. Bom, de origem humilde, Marie-Louise chegou em Paris e trabalhou em alguns lugares antes de ir trabalhar no Le Bon Marché, já viu o vídeo do Le Bon Marché? Então para tudo, se você ainda não viu, assiste o vídeo do Le Bon Marché e volta para cá. Foi lá que ela aprendeu muita coisa e ela chegou a ser a melhor vendedora do departamento feminino. Já Ernest Cognac, ele conseguiu, depois de muitas tentativas, ele chegou... Ele chegou a ir para Paris, teve de sair de Paris, porque deu tudo errado. Aí ele voltou para Paris, ele conseguiu um alvará para abrir uma banca. É isso mesmo, uma banca de ambulante na Pont Neuf, a ponte mais antiga de Paris, que tinha uns arcos, que tem até hoje uns arcos. Ele ficava no segundo arco, de onde ele colocou uma, um guarda-sol vermelho. E todo mundo falava, guarda-sol vermelho. Pois é, da banca dele, ele olhando assim, você via um barco, tipo uma balsa, que tinha dois andares, onde ficavam o Le Bain de la Samaritana, os banhos da Samaritana, e era uma casa de banhos. Sim, porque vale lembrar que nessa época não era toda casa que tinha água encanada, então as pessoas iam em banhos públicos tomar banho, uma vez por semana, Olha só, aí passava ali por aquela banca que era, pensa bem, era a, banca, a, a, a ponte mais antiga de Paris, passava gente, gente, e era o lugar que ia tomar banho, então, ele tinha tino para o negócio, de comprar bons produtos, e ele falava que não queria enganar ninguém, ficou logo conhecido como o Napoleão das Vendas, pronto. O dono do café, que ele também revendia cafezinho, o dono do café que ele revendia, era fã dele, tão fã, que falou, bom, meu, meu imóvel é muito grande, se você quiser, eu posso te alugar um pedacinho te ceder, e você monta aqui sua lojinha. O conhaque logo pegou e ó, comigo mesmo, aceitou. E aí agarrou essa grande oportunidade, montou sua lojinha e tudo ia muito bem, até que em 1870 veio uma guerra. Uma guerra na França. E aí, ó, tudo ia por água abaixo. Quando ele, muito danado, foi lá e falou: Eu sei fazer uniforme de soldado. Pronto! Recebeu uma grande encomenda. Do dia para a noite, ele passou a saber cortar roupa, cortava o uniforme de soldado, ele mesmo, e levava para costurar, e entregou, e assim ele. Fez um bom dinheirinho. Marie-Louise Jé, por sua vez, que estava lá, melhor vendedora do Bucicô de, de departamento feminino, ela aí continuou, porque o Le Bon Marché foi a única loja que não fechou durante essa guerra. E ela ia juntando as economias dela, porque ela tinha um olhar empreendedor. Até que um belo dia, a guerra passou e o Ernst. E a Marie-Louise, eles se encontraram, eles já tinham se conhecido assim, meio saber um quem era o outro, e uma situação anterior, bem antiga de trabalho, e nunca mais se viram. E aí eles se encontraram, começaram a conversar, e um dando força para o outro, que o trabalho os unia. Bom, logo ele foi, pediu ela em casamento, ela saiu do Le Bon Marché, com suas economias investiu no negócio, agora não mais do marido, mas do casal. E aí eles tinham, ela se tornou sócia dele. E trabalhando, eles perdiam a noção das horas. Ela lavava a loja de manhã e aí, ó, ia logo, era para os livros da contabilidade, enquanto ele ia fazendo encontro com as pessoas, os vendedores, tentando comprar bons a bom preço. E, e conseguir bons negócios mesmo e assim eles foram crescendo gente crescendo crescendo eles eles tocavam em tudo até mesmo nos anúncios de propaganda ele fazia questão de dizer aqui você acha o melhor preço eu não aqui o cliente não é enganado essas coisas assim marie luiz também envolvido em tudo tinha sido a melhor vendedora de moda feminina Fez o que? Ela foi para o departamento feminino. E no departamento feminino ela desenvolveu uma linha de roupas femininas sem muitos detalhes. Tudo que era detalhe que encarecia a roupa, ela retirava. E isso ficou bem mais em conta. E a pessoa podia olhar essa roupa, encomendar e receber em casa no prazo de 24 horas após a compra. Isso cresceu. Tanto que no seu apogeu, olha esses números, a La Samaritaine chegou a despachar 20 mil encomendas em um dia. A La Samaritaine chegou a ter entre 250 e 500 carros de entrega em domicílio. Ernest conheceu Franz Jourdain. Franz Jourdain. era um arquiteto. Esse arquiteto que apresentou as artes ao Ernest. Vale lembrar que naquela época tinha muitos assim grupos masculinos, clubes masculinos de fazer bons negócios, um conhece o outro, outro conhece o um e aí esse uh, Franz Jourdan ele foi apresentou o Ernest as artes, as pintu a pintura, a escultura e logo Ernest resolveu tornar-se colecionador. O Franz Jourdan era muito partidário da, do movimento do Ar Nouveau e logo quis aplicar suas ideias num prédio novo, grandioso, maravilhoso da La Samaritaine. E Ernst concordou. Bom, uma obra de arte, afrescos, é, murais pintados dentro e fora, Cerâmica pintada, a cor amarela foi utilizada como institucional porque naquela época Paris começava a ganhar luz elétrica e era a cor da luz elétrica, amarelo, luminoso, o teto zenital de vidro para que entrasse a luz e clareasse tudo. Então, ele colocou também peças em ferro, em ferro batido, com um cinza, que eles chamam até hoje de um cinza azulado. Ou seja, ele envelopou a loja toda, ele fez uma loja inteira, conceito. Perlaborem, é o que o, o, o Ernst Cognac, era o mote dele, ele fez constado do lado de fora da loja, gravado, pelo trabalho, por meio do trabalho. Tudo eles conseguiram por meio do trabalho. Em sua experiência lá no Le Bon Marché, marie aprendeu muita coisa. E ela não se desfez dos seus funcionários. A Lassa Maritene tinha é, berçário para crianças até 5 anos de idade. Tinha é, plano de, é, de seguro de saúde, seguro de vida. Plano de Retirement, aposentadoria. Ela fez, eles fizeram, né porque era o casal, uma, eles implantaram uma academia, eles fizeram colônia de férias no mar e nas montanhas. E em especial, eles diziam que era o capitalismo com o rosto humano. E aí o que, que eles fizeram também? Eles abriram uma escola de costura para meninas órfãs, porque teve a guerra, né? Uh, com capacidade para 100 alunas. Gente, 100 alunas é muita coisa. E em 1871, a La Samaritaine tinha 47 metros quadrados. Em 1871. Em 1931, ela tinha... 47 mil metros quadrados distribuídos em quatro prédios, 8 mil empregados. Em 1925 foi a vez de Henri Sauvage, Henri Sauvage agora o arquiteto do Art Deco, que eu tô falando de 1925, foi a vez dele da fachada, a cara do Art Deco em uma fachada que uh, é as margens do Sena, então de um lado ela tem uma fachada Art Nouveau do outro lado ela tem uma fachada Art Deco. Bom Marie-Louise e Ernst se foram, o casal Cognac-Gé, tem até um museu em Paris da casa deles, e uma sucessão de parentes, porque eles não tiveram filhos, tomaram as rédeas da La Samaritaine que é depois Ficou La Samaritaine até fechar suas portas. E nessa, nos anos 80, as vendas começaram a cair. Nos anos 2000, a empresa começou a ter problema com a segurança. É, os padrões de segurança já estavam ultrapassados. E em 2005, eles fecharam a La Samaritaine. Era assim: era uma joiazinha para os parisienses, que eles chamavam carinhosamente de Samar pois tinha sido referência não somente de bons produtos, mas também de bom preço. Aqui não se engana o cliente, como dizia o Messier uh, Ernst Cognac. Em 2009, o grupo LVMH LV Macho, comprou, adquiriu, ah, em 2009 não, em 2010, adquiriu a La Samaritaine, e entrou num processo de restauração. É uma ideia sempre do Bernard Arnault de entregar de novo uh, lugares que são importantes para a história da cidade de Paris e também para a história de alguns lugares, como no Rio, no Rio de Janeiro, ele é dono do Copacabana Palace. Uh, ele, Bernard Arnault, ele queria ao mesmo tempo que devolver a cidade de Paris essa preciosidade, essa joia do Art Nouveau e do Art Deco, ele quis também trazer para a atualidade. Para isso ele con contratou o escritório de arquitetos Saná, isso mesmo, uh, que é para fazer uma nova fachada. Saná é, um, é um escritório de arquitetos japoneses que ganhou o prêmio Pritzker. De 2010. O prêmio Pritzker é o prêmio de mais alto da arquitetura e eles então construíram uma fachada em vidro ondulado que você pode ver dentro da loja e também você vê refletidos os prédios da Rue de Rivoli, porque agora essa fachada é a fachada da Rue de Rivoli. Eles construíram também, pensando na história daquela época do, do século XIX, quando tudo começou, eles construíram galerias para as pessoas simplesmente passearem de um bloco da loja para o outro. Ainda mais, eles fizeram um hotel, vai ser, é o Hotel Cheval Blanc, o mesmo nome lá do vinho, que também é Tu Bernardo, Grupo LVMH. Então vai ter um hotel nesse complexo dos quatro prédios, até porque lá no início o próprio casal Cognac eles tinham um apartamento lá na loja, então tudo vai de encontro. Pensando no, no, no colecionador que era o Monsieur Ernest Cognac, eles fizeram um projeto de sempre ter novos artistas pintando lá e expondo, uh, nos, são, são convidados, artistas convidados, eh, e expondo nas paredes da loja. Bom, além de todas essas novidades, tem a parte da restauração, que foram 280 companhias, 3 mil empresas, né? 3 mil funcionários, 70 mil metros quadrados de obra em mais de seis anos de trabalho. Muitas técnicas já tinham sido quase esquecidas, mas eles tiveram de resgatar essas técnicas e criar técnicas novas para recuperar cerâmica, recuperar uh, até mesmo o, o afresco. Tem uma informação? Eu queria muito, é aqui, achei o maior afresco da loja. Gente, essa informação é muito legal. É um pavão. E esse pavão é uma pintura, pensa, um painel, é um pavão. Tem 424 metros quadrados. Olha como é gigante. E eles, e eles foram e restauraram tudo isso. E esse prédio é listado como monumento histórico. Eu vi que muitos de vocês me questionaram sobre ah, departamentos. Então, para vocês saberem, é uma loja de departamentos que tem os seguintes departamentos. Casa, livraria e ah, papelaria, hotelaria, decoração, ah, beleza, livro, vestuário, além de presentes. E uma loja online onde você pode comprar até buquê de flor seca. Quando a gente fala beleza, é maquiagem e skincare também. Então, se você quiser ficar hospedado no complexo La Samaritaine, você tem de procurar pelo hotel Cheval Blanc. Se você só quer passear e um dia lá, você vai poder passear. Olhar, tem restaurante. Você pode comer uma coisinha, não precisa nem fazer compra, porque hoje em dia, uma das coisas mais importantes na moda é a experiência. É você sentir. Eu espero que você tenha tido uma experiência muito boa. Me conta aqui, TT me conta. Se você gostou do vídeo, o que, que você quer assistir? Um beijo.